Olá, tudo bom? Sou Janaína Reis, professora de Química. Você sabe o que é uma amida? Não? Acompanhe esse vídeo até o final, que eu vou te explicar de forma fácil de entender. A amida é todo o composto orgânico derivado, teoricamente, da amônia pela substituição de um átomo de hidrogênio pelo grupo acil, que é o C dupla O. Então, como que é o grupo funcional da amida? É o, o R, que é um radical qualquer, CO, que é o grupo acil, mais NH2. Agora, nós vamos ver a nomenclatura da amida. A nomenclatura é oficial, dada pela IUPAC. Então, para uma amida primária, nós temos o prefixo, mais o infixo, mais a amida. Então, vamos numerar. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, met, et, prop, put, pente. Então, pente. Ligações simples, an, mais a amida. Então, esse composto aqui é uma pentanamida. Você pode notar que a nomenclatura é bem parecida com a da amina. Só troca amida, né, a amina por amida. Mas o que você tem que reparar é na estrutura dela. Olha aqui, ó. Aqui tem um C dupla O. Então, quando você for fazer o exercício, se não tiver montado desse jeito, monte desse jeito aqui, ó. Ou preste bastante atenção... Na estrutura dela, para você não confundir amida com amina. Agora vamos ver as amidas secundárias e terciárias. A nomenclatura para amida secundária e terciária é a seguinte. A cadeia menor conectada ao nitrogênio vai ser considerada um radical, com o sufixo "-il". E posicionada na posição "-n". Já a cadeia maior, ela deve ser considerada a cadeia principal. Então, a nomenclatura é N mais cadeia menor, que é o prefixo mais IU, mais a cadeia maior, que é o prefixo mais infixo mais amida. Então, vamos ver um exemplo. Então, a cadeia maior. Aqui tem um, dois, três. E aqui tem um, dois. Então, essa é a cadeia maior e essa é a cadeia menor. Então, vamos nomear. Então, vai ser N, a cadeia menor, METE, ED. Com o prefixo il-etil. N-etil. A cadeia maior. Prefixo met-et-prop. Então, prop. Ligações simples. An-amida. Então, é N-etil-propanamida. En Como eu disse anteriormente, para não confundir amina com amida. Você tem que ver porque a nomenclatura é praticamente igual, só troca o amida por amina e a amina por amida. O que, que você tem que reparar na estrutura? As amidas têm oxigênio. Se você vê a estrutura que tem o oxigênio, você já sabe. É amida. A amina não tem o oxigênio. A nomenclatura é bem parecida, só troca o final. Mas a estrutura do composto é diferente. Então, observe esse oxigênio aqui. Se tiver um oxigênio, é a amida, tá? Agora nós vamos ver a nomenclatura usual. A nomenclatura usual das amidas se baseia na nomenclatura usual do ácido carboxílico. Onde nós iremos utilizar o prefixo do ácido, que é essa parte aqui. E trocar o ico pelo amida. E essa parte aqui, ácido, também nós não vamos usar. Então, nós vamos usar prefixo do ácido, que é for, mais amida. Que é formamida. Então, essa aqui é a nomenclatura usual da amida. Agora, nós vamos ver curiosidades sobre as amidas. Curiosidades sobre as amidas. A penicilina foi descoberta por acaso pelo médico e bacteriologista escocês Alexander Fleming. Quando ele saiu de férias, deixou uma cultura de bactérias Staphylococcus em seu laboratório. E quando retornou, verificou a presença de um bolor que não permitiu o desenvolvimento bacteriano. A penicilina são lactamas utilizadas como medicamentos antibióticos, para o tratamento de infecções são produzidas por fungos do gênero Penicillium e sua atividade antibacteriana se deve ao anel beta-lactâmico de alta reatividade foi descoberta em 1928 mas só foi utilizada como antibiótico pela primeira vez em 1941 bom chegamos ao final dessa aula Escreva nos comentários o que você achou desse vídeo. Clique no joinha, me siga nas redes sociais e se você quer saber os 7 tópicos que mais caem nas provas de química, acesse o link do meu curso logo abaixo desse vídeo com todas as informações. Um grande abraço e até o próximo vídeo!